Na pessoa do SENAI, existem vários tipos de software, e um exemplo é o que serve para entretenimento, e que conta com vários tutoriais, que podem ser por aplicativos, ou acessados na internet. Todos esses software precisaram ser desenvolvidos, em algum sistema operacional. Entendeu, Chaves? Ainda não entendi nada, não. Teria sido melhor ir ver o Pelé. É. Devia ter prestado atenção na explicação. Come oh, on! <laughs>